E aí, Padre, o que, que você achou? Aparentemente. Fazer um reconhecimento da dela. Vai mesmo? Vai mesmo? Tá bom. Então, beleza. Se tiver alguma coisa de errado, a gente vai lá devolver e eu vou encher a cara do canal de Vamos filmando aqui enquanto isso, que tem trabalho pela frente. O grande lance é você pegar a moto e começar a fazer coisa já. Bom filhos, descobrimos que a bateria é moura, um alarme aqui. Não precisava ter feito isso aqui, segundo o padres. Nós vamos ver qual é que é, estamos desmontando a moto inteira. Então agora é sem esconder. Pô, mas está um reflexo maldito aqui. Não sei se eu sujei tudo. Deixa eu ver se melhora agora. Ah, era sujeira, padre. Melhorou demais, hein? Aí, ó. É isso. Pode estar... Tá... A moto inteira. Sabe o que é isso aqui? O que? Alarme falso. O verdadeiro é aquele que tá embaixo do tanque. Sério, Ele Padre? Ele só na com aqui, ó. É. Enfiado, não tava ligado em nada. Olha. Calma, calma, calma, calma. Desgraçados. <risos> Cortou aqui e não usou. Puta que pariu. Caralho morto? Hã? Ah. Ó, tá de novo O cara enganando Olha lá, olha e lá O cara enganando Olha o rolamento Justinho Não vai poder nem andar, tá vendo? Eu ia ficar aqui até tarde pra te entregar a moto pra você andar no fim de semana Não vai poder Puta que pariu um outro O outro tá bom Tá Não, mas é o pai Tira o a coroa e vê se o rolamento da roda lá dentro tá bom. Acho que foi solta a coroa. Tá luxinho? Tem que limpar, né? Então, tá, tão coco tá, porco. Limpinho. <risos> tá limpinho. Tá limpinho. Caralho, tá pior que o original. Tá limpinho, caraca, padre. Tá bom, não tranquilo, beleza. Vai, elogiam pelo menos alguma coisa, padre? O corpo de injeção tá bonitinho? Tá, tá fantástico. Aí, pelo menos isso. E o filtro já o tá limpinho? <risos> Podre. É isso, filhos. Quanto filho? quilômetros tem? 25 mil. Vamos, conclui, né? Se você fazer uma pergunta dessa, conclui. Deve saber se eu vou olhar a vela ou não. É louco, vocês também fazem assim com o filtro de ar não limpa nunca? Parabéns pra todo mundo que faz isso. Aqui não passarão, diga. Vai, Drilho. E aí? Dá uma olhada. Puta, pera aí, para ela. Como... Caraca, não tá nem focando, direito, pera aí. Fundo branco? Deixa, deixa, deixa, deixa, Não, não, não, fica fica, fica aí, que agora acho que eu consegui. Foquei. Cadê o eletrodo central? Nem tem. Sumiu. Quatro velas fudidas também, mas aí já é normal da quilometragem mesmo, né padre? É não, com disco a quilometragem, vela de vídeo. Temos a caixa do filtro limpa. Aí sim, hein? Aqui, ó. Falei, Vazando óleo. Guarda-pó todo rachado e com vazamento de óleo na suspensão. Tá, aí vai ter que trocar retentor. Então, vamos trocar também. É isso. Moto usada é essas coisas. Não tem jeito. Mas, no verejito do Padrelho tá luxinho, não tá, Padre? Tirando coisas... Um luxo. Vamos dar uma revisada nessa suspensão, trocar essas velinhas, dar um talento aqui nessa parte de injeção, zero. Agora tá com a tampa race, malandro? Aí sim. Segundo dia? vela Iridium, laser, faltava uma tá aqui. Quero agradecer o pessoal da Kingstar Motos que mandou para nós que, ó, as buchinhas, os rolamentos tá? então isso é loja séria, isso é loja que tem compromisso eu conversei com eles lá, falei, olha, tem isso, isso e isso né? falei, olha, as velas é... volta, tá, vem pra cá, vem pra cá. As velas sou eu porque da quilometragem tem que ser a limpeza de filtro, caraca, tem a aqui padrão, não precisa nem falar nada, né? Targeting Ray é nóis, só que isso aqui, por exemplo, é um negócio que, pô, é visa segurança, né? Rolamento, é, guarda-pó, retentor, é, é complicado. Então eu falei com eles e numa boa, tá? Eu não tive nem que dar qualquer explicação, a hora que eu falei fica tranquilo, então é, loja séria é assim, eu gosto de pessoas que são assim, muito honestas e não é diferente. Então aqui, ó, o rolamento luxo pra coroa da 10, 0, Aí temos aqui Genuine Partescavazac Os retentores, os dois lados A vela que faltava E aqui o Fernandão aeroquipe, que velho fantástico tá? Ele que faz Nacional, acabamento Mão de obra, qualidade Irada Só isso aqui, ó. vocês tem uma ideia ó. Inox, parafuseira Top, olha aqui ó. Olha o acabamento do aero Ó então, cara... Olha isso aqui, ó. Então, sensacional. Quem quiser o aeroquipe luxo, barato, diz aí embaixo que eu deixo o contato dele. Tá bom? Ou eu faz melhor. Eu vou deixar o contato dele no, na descrição. Aí vocês falam lá, falam, ó, oh, vi no um Durval, caraca, o Fernando, não vê o que você consegue. Aí você vê lá, tem um acabamentinho preto, tem um acabamentinho... Na verdade, aqui eu sempre pego na cor original. Esse vai conseguir mudar esse acabamento aqui, ó. Ele tem vermelho e preto. Que... Eu pedi preto porque a moto tem usada e preta, a deixei vermelho, que um pouco bacana vermelhinha Mas cara, a qualidade é impressionante Tô um ano já na pista com, com o produto dele aí E 100% racing E a, as coisas continuam Você entende? Então assim, ó, você compra a moto usada Só que você tem que fazer ela ficar sua cara E tem os gastos que você tem que fazer então imagina, você não tem a qualidade de abrir o filtro de ar, as velas. Que o padre também já sabe lá da do do, do, do tempo, né? Então óbvio que ele não ia me soltar a moto sem nada. Mas assim o cara pega às vezes já vai e, e, e, e, e vamos. Puta, você viu como estava o estado do filtro? Esquece, é isso. Fica tranquilo. Tio Guedinha. o filtro inclusive BMC? Ó, oh, BMC. Aliás, se você quer filtro BMC, fala com o Padre você quer, é, no lugar que você trabalha aí, no Tec Imports, meu parceiro, beleza? Filtro, o High Flu, que nós vamos usar também, o filtro de óleo. Tá chegando aí, tô vendo, eu vou mandar uma, uma acossato aqui, que vai ficar irado esse freio. É... O que acontece aqui, ó, você lembra como tava o filtro? Você não lembra, eu vou colocar uma foto. Não, você lembra, porque eu acho que eu tô fazendo o mesmo vídeo, para, então você lembra, não fica louco aí. Apesar do ser o segundo dia meu, é vai um dia pra você. Então, BMC, você tá? vê o trabalho aqui do filtro. O elemento que é bem bom para fazer o que precisa. E ao é mesmo tempo, não deixar passar o que não pode. E aí você nunca perde o filtro. Você vai lavando, passa o produto e já era. Então, é, é, é o filtro com uma vez só. E é o MC, qualidade italiana, né? não precisa falar nada. Tio Acaba a etapa e imediatamente ela vem para cá. Olha aí. Mas agora vai preparar ela, fazer motor. Vamos <risos> ver. Trocar o óleo e filtro. E eu vou diminuir esse aerokípe aqui. Eu medi, medi errado. Falei com o Fernandão, falei, irmão, eu preciso de um, um pouco menor. Fiz a, a medição, ele me mandou já. E eu vou diminuir porque ficou um pouco longo, né? Caraca, eu não sei o que, que eu medi na. Né? Acho que eu fiz em pesa a, a medida. E é isso, filhoso. Vida continua, vida continua. Bom, quem acompanha o Instagram viu, né? Bomba Cosato Racing Apenas 52 anos de experiência Sensacional tá? Essa aqui tem ajuste no manete Ela é uma 19,18 Eu peguei essa aqui que é a intermediária Que já é Impressionante uh, A questão aqui vai mudar Nesse feeling Aqui é a mesma coisa tá? Então Bom, você vai ver onde eu vou colocar Você vai entender tudo Impressionante, impressionante tá? E a correntosa Regina Regininha Ai, professional, racing Luxo ah, é, é, Você vê que quase sem experiência que Só pra vocês, vocês pegam o tempo que tem É sem experiência é, Horrível Deus. Pega aqui Separa aí padre, que eu tô com uma caixa aqui Sensacional Onde temos um, um estilete? Com uma mão só filmando Já viu né Continua. Ó, a, a, a abertura, como é que é? Pra fazer o vídeo. Kickshift é? Extreme. Parceiro nosso. Coming. Novidade Scamming. Novidade Scamming. Nossa. Ó, a cachorro. Boné. Olha aí, olha aí, olha aí. Pera aí, pera aí. Uma mão só. Calma, calma. Continua, continua, continua. Ó. Se liga. Aí sim, hein adesivoso, camiseta, o pessoal tem achado que eu tô gordo mesmo, G, mas pode ser um G pequeno, Calma. a caixa, olha. olha o luxo, olha o luxo, olha o luxo, olha o luxo, percebe? Bom, o que eu posso falar pra vocês, é kick shifter. desde 2020 na minha moto de pista, Aquele ano que eu peguei o 21, que foi a etapa uma chovia no mesmo dia. Chovia, sol, corrida na chuva, ou vice-versa. Não deu pau nunca esse kick. Faz um ano e meio que eu uso ele e nunca deu pau. E a gente vai fazer um upgrade agora. Já já você vai entender o luxo. Fazendo um pouco Olha aí. Olha aí. Mudou, hein? Mudou, hein? Mudou. Tem que mostrar aqui. Olha aí o kit. Que luxuoso. Fica tranquilo, filho. Já vou trocar a relação completa, filhos. Coroa, pinhão. Vou usar PBR. Corrente Regina Sport Bike. Quem perguntou? A gente tá numa ZRP. Beleza? Professional. Luxo. Rolamentinho Com 25 mil KM morto. Tocando um zero Tá feliz, ele Vai. <risos> olha, olha aqui, olha desgraçados, tá É. Nem precisa que tanta força assim pra, pra segurar. Só não vai compor, hein? É que eu fiz o sonoro pra ver, mas o padre mandou pra dentro. A coroa, mandou pra dentro. Mandou pra dentro. Não! Ele falou, você acha que você deu quanto de tóquio que estava na ferramenta? Eu falei, é lógico, se eu pus aqui 45, deu 45. Falou, um pouquinho. Você deu 90. Aí ele foi chamar a menina que tem o carrinho, que afere os torquímetros todo dia. Todo dia, todos os torquímetros da fábrica são aferidos. Aí ele foi lá, a mina veio com o equipamento. Quando dá esse seu toque. Aí eu, ó. Tanque, tac. Aí vai, tava marcado 40 deu 45. Ele falou, agora olha eu. 40, 40 e meio, né? Ele falou, você viu a diferença? Movimento rápido, um só. Se não, pode tirar tudo de novo, fazer a melhor. Aí viu. Original. Original? O óleo original que vem na calva. Então não foi nenhum Factory Lines? no no Não. Never? Never? Passa a dedilhada aí, passa. Um segundo? Não tem problema. Mostra o dedinho, mostra, papai. Mostra o dedinho, papai. Aí, dedinho. Dedinho, papai, mostra. Vem o dedinho, papai. Agora sim! Porque você não curte, você fala Se não gosta Só nesses detalhes Que a gente descobre que não foi pra pista Olha que luxo Tudo originalzinho Vou colocar esse conjunto aqui ó. Tá? Então Aquela A gente não tem forma, ângulo... Uma câmera de óleo aqui embaixo E uma câmera de óleo aqui em cima Sim. assim quando está montado ele sim. quando a suspensão mergulha o óleo tem que vir daqui para cá certo sim. aí usa essas válvulas aqui de cima ó. e depois quando ela retorna o óleo daqui tem que voltar para cá porque a mola está aqui empurrando não tá uhum. aí a mola empurra aí o óleo que está aqui volta para cá aí funciona essas aqui ó isso aqui é um anel igual de pistão ó. Uhum. Tá vendo que ele tem abertura ó? sim aí o que acontece essas lâminas aqui, ó Tá vendo? Essas laminazinhas Por isso que a Harley não funcionava Cadê aquela pecinha de plástico preto? Tava ó, assim tampando. Ó Não, não é nem tampando tá? A mola da esmagando, moto Esmagando, né? Tava esmagando Aí como ela vai abrir? Não abre Aí ela é assim, ó Tá vendo? Que aí a válvula trabalha Por isso que aquela Harley tava um pau Não era nem o óleo Desgraçados? Era um dos dois, né? Porque o óleo parece o óleo de câmbio E ainda as válvulas... Desgraçados. Cleanings, cleaning. Aí sim, filhos. Aí sim. Já já correntou a Regina no esquema. Essa é a situação de uma caixa com uma moto 25 25.000 km. Ó. Nunca mexeu. Vindo? Desde 2015. Desde 2015 é isso aqui. Você vê a situação lá. É isso. É isso, filhos. Por isso que eu falo pra vocês. Se você olhar o aspecto da moto, é pelo. Só que, mano, o dentro, ninguém vê. Quem olha a cara, não vê coração. Mas nós vamos deixar zero. Que eu não tô aqui, brincadeira. Da traseira Da traseira? Mas será é... que. As, é, essas duas duas aqui, ó. É caro isso aí? Se tiver, eu já levo. Começou com os retentores, depois a caixa de direção. Agora nós estamos vendo é, os reparos dos freios. Tranquilo, vela já foi. As quatro. O filtro, você vê a situação que estava. Cada ponto que eu mexo, eu encontro aquilo que eu estava procurando. Manutenção aqui da, das pinças. Oh, os pistonetes estão bons, então. Nossa, os personagens estão zero, cara. Tá no luxo. É só os reparinhos, né? Reparinhos nós vamos trocar tudo. Minha pedaleira chegou também. Bombeta tá aqui. Mesa. Pelúcia, ó. Tá vendo? Pelo. Cê é louco. Cê é louco. Tamo trabalhando, tamo trabalhando. É. Patrícia. Bessapeta. Mais conhecida como Kinder Ovo no momento. Cada coisa que abre uma surpresa. Ai. Demonstra, demonstra. Isso aqui tá valendo a pinça? Isso aqui é fluido de freio. E como Bota chega perto. a ficar nesse, nesse... Tempo. Desgraçados. Tá bom. tá tranquilo. Agora Bota... tá pelo. Animal. Ó, oh, luxo, luxo, luxo, luxo, luxo. Esquema? Ah, pronto, é só colocar. É, nada. Aí sim, hein? Depois a gente só Vou deixar ele no original. Tá. Opa, peraí. aí. Pera aí, Drew. E o copinho? É tá bold. novo, hein? Devia ter trocado esse copinho. O que você não avisou? O copinho que eu devia ter comprado você não falou pra comprar. Então, Durbar. Droga, você tem que separar o meu copinho. <risos> <risos> Vamos pegar o Vai. Aprendendo <risos> com o padrelha. Departamento Racing. Não. Vai, vai, vai. Nossa. Eu... Agora como... é máximo agora? Agora saiu. Imaginaram descansar. Vai Se aí. liga, filhos. Olha aí. Não, já falei pra ele que é o último BOCOTRA. Tá gravado, hein? Tá, tá gravado. Até gravei, <risos> até gravei, até gravei. Até gravei. Até... Tá registrado aqui. Ó. Oh. Zero! Zero. É, é por isso então. Por isso. Erretor. Você quer fazer? Tira é. Tá tirado. Acabou? deve isso aqui também? Vem. Levado. de fora, não é? Aqui tá certo. depois a gente tira bem. fora. Suspensão está LED No luxo Pinças também Pedalho é desse lado Vamos indo, vamos indo Padrelho Padrelho Segura aqui assim O que? É esse aqui? Só é segura Um, dois, três, 4 Beleza Não deu mais merda? Não Então beleza Vocês lembram como é que tava, né? Então tá bom. Você é louco. Ximai. O app? Tenho. Posso registrar a remoção? Mas você vai ficar com muita cola aqui, não vai? A gente fica com aquela cola desgraçada, né? Tem uma barriga aqui, ó. acho que já tá saindo aqui no meio. Já vê, experimenta aí. Oh. Hum, mas é uma colinha desgraçada, não é? Pelo que você pode ver. E eis que... Eu já sabia, eu já sabia, você ri né, você gosta né? Sim, não posso nem falar nada. Né? <risos>